Olá, do estúdio da Genial Investimentos, eu sou Denise Barbosa e essa é a live que você, investidor em fundos imobiliários, espera sempre na virada do mês, que a gente traz a nossa analista de fundos imobiliários, Isabela Suleiman, para atualizar a carteira que ela faz aqui na Genial e que é vitoriosa e que está indo super bem. Isa, então, tudo bem? Tudo bom você? Oi, pessoal. Tudo jóia. Isa, então, só para começar, queria que você desse uma geralzinha no que foi agosto, uhum. tá? E depois a gente vai para especificamente para a carteira mesmo começa a falar das suas alterações vamos lá então vamos lá é, gente quem acompanhou o IFIX esse último mês viu que o IFIX valorizou bastante foi a maior alta uh, desde o começo do ano tá então o IFIX subiu 5.7 por uh, cento esse mês tá uh, foi um mês excelente para os ativos de risco muito uh, por causa do fechamento forte que a gente teve na curva de juros tá apesar do cenário internacional estar bem conturbado os ativos de risco aqui no Brasil foram super bem. É, eu vou mostrar para vocês a minha carteira, mas eu vou ensinar todo mundo a pegar, não sei se todo mundo já sabe, mas a gente entra lá no Genial Analisa, na página de fundos imobiliários, e vai cair nessa página aqui, uh, fundos imobiliários comigo. E aqui já está disponível a carteira de setembro, tá? Vou pegar, vou dar um zoom aqui, que eu vi que comentaram que fica um pouco difícil de ler, eu acho que nesse tamanho de letra deve tá, ficar um pouquinho melhor. Uh, então vamos lá, o IFIX fechou aí cinco, em 5,76% de alta no mês de agosto, tá? E o que, que a gente espera para os próximos meses, tá? Especificamente para o mês de setembro, que deve ter bastante volatilidade por causa do mês da eleição, tá? Então a gente espera bastante, é, a gente ainda tem muita incerteza e muitas coisas que devem impactar o, os ativos de risco principalmente no próximo mês, mas daqui até o final do ano, tá? Uh, eu acho que o principal aqui que vale destacar são as eleições, que querendo ou não, são no dia 2 de outubro, que vão ser num domingo, uh, e a carteira vai sair no dia 3, então isso daqui provavelmente vai ter bastante impacto aí na carteira. É, bom, todo mundo já sabe, uh, o pre, a eleição já está precificada, seja qual candidato for ganhar, eu acredito que o pior já está precificado. O que, que pode mudar daqui até o próximo mês, tá? Se um candidato começar a tomar muito à frente do outro, tá? Isso pode trazer bastante volatilidade no mercado, começando a precificar aí algumas qualidades do próximo candid... do próximo presidente, tá bom? Então esse é um ponto que a gente tem que tomar bastante atenção no próximo mês. Eu fiz algumas mudanças estratégicas na carteira para a gente conseguir pegar esse ganho aí, se houver, tá? Então vamos lá, carteira de renda, o que que eu fiz? Troquei PVBI e entrei em VISC, tá? Por que, que eu troquei PVBI? O PVBI ele já estava ali muito, estava é, um pouquinho acima, pouca coisa acima do meu preço-alvo, tá? E eu entendi ali que já estava já ok, a renda ali tá estável, mas o preço ali já não estava mais fazendo sentido ele continuar na carteira. Fiz a troca, continuo gostando muito da localização, dos ativos que ele tem, tá? Mas acho que tem ativos mais interessantes para entrar na carteira recomendada. Então eu entrei com o VISC, tá? Para o segmento de shoppings. Ah, uh, é, eu vou explicar um pouquinho mais para baixo por que, que ele entrou especificamente, mas o que, que eu estou apostando aqui? É um fundo que já está bem redondo, ele está com uma inadimplência controlada, ele está com uma vacância super controlada, está muito próximo aos níveis de 2019, até um pouquinho melhor. Uh, ele tem uma, uh, um caixa aí estabilizado, então não tem necessidade de caixa nos próximos 12 meses, tá bom? Uh, e é um fundo aí que tem uma reserva, para conseguir manter o nível de dividendos nos próximos meses, tá? Então ele tá entrando e a gente também vai ver que, eu vou explicar um pouquinho mais para baixo, que a gente tá vendo uma melhora no consumo que vai ajudar bastante os fundos de shopping, tá? Então agora a gente tem um fundo de shopping na carteira de renda e um fundo de shopping na carteira de valor, tá? Então basicamente a única troca que aconteceu aqui foi entrar o VISC e sair PVBI com o mesmo peso, tá? Um ponto importante que aconteceu na carteira de renda que eu recebi muito questionamento, tá? É, foi o Guardian 11, tá? O GAUG11, Guardian Logística. O que, que aconteceu com esse fundo nesse mês? Ele fez uma divisão das cotas, tá? Então quem tinha uma cota 100, agora vai ter 10 cotas a 10 reais, tá? Isso não muda nada a qualidade do fundo, é igual você ter uma nota de 100 reais e trocar e receber 10 notas de 10, tá? É, é a mesma coisa, tá? Uh, então, não, não impacta nem um pouco a qualidade, mas ele trocou essa base, então muita gente aí tá achando que perdeu 90% de valor, tá? Não perdeu, foi uma divisão mesmo, vocês vão ver que a quantidade melhorou. Uh, uma comparação aqui da carteira de renda com, a, com o IFIX, a carteira renda subiu 6,62% versus o IFIX com 5,7, tá? Dá mais ou menos 0,9% uh, de spread versus o IFIX e foi 0,9% de dividendo nesse mês, tá bom? Maior promotor foi o HGRE de lajes corporativas do Credit Suisse, com alta 16,5 e a menor valorização, tá? Já que não a gente não teve nenhum com desempenho negativo, foi o MCCI com 0,91. Tá? Uh, então, aqui o desempenho eu abro um pouquinho como ficou o desempenho fundo a fundo, tá? E o consolidado aqui uh, na carteira de valor também bastante mudança, tá? É, a gente trocou o LVB, tá? Então, o LVB tá saindo, também gostamos bastante do ativo, mas já está ali muito próximo do preço justo. Como a gente está falando de uma carteira de valor, o preço aqui é muito importante. Então, entrou... É, aqui eu também fiz um, um pequeno rebalanceamento de portfólio, tá? É, entrou RBRL para compor o nosso segmento logístico, tá bom? Ah, então, o que, que, que, que eu vejo nele, tá? Tá? Uma boa qualidade dos ativos, localização estratégica e ele é voltado para segmento de e-commerce, tá? Então isso aqui também tem a ver com consumo, a gente acha que tem é, bastante potencial de valorização das cotas desse fundo. Também entra o Moro 11 fazia muito tempo que eu não tinha fundo de fundos na carteira, tá? Quem lembra, desde fevereiro desse ano não entrava fundo de fundos na carteira e agora está entrando o Mor11. Dentre os fundos de fundos, ele é o que está com mais desconto versus a cota patrimonial, tá? E ele é um segmento que tá, ficou bem exposto é, a ganho de capital nos últimos meses, tá? É, e ele tem uma boa exposição aos fundos de lajes corporativas, que foram os que se destacaram no mês de agosto. Então ele tem bastante ganho de capital ali para realizar esse mês e também para distribuir para os cotistas, tá bom? Uh, então, aqui fica a carteira, a gente, eu dei uma reduzidinha, tá? A Mora 11 tá entrando só com 10%, porque ele é um ativo ali uh, que se o mercado melhorar, ele melhora bastante, tá bom? Uh, então, ele tá entrando aqui com 10% e logística aqui ficou com 30%, tá? Antes eu tava com 20, com 20 se não engano, eu já nem lembro mais de cabeça. Tava com 25, eu acho, bom. É, e fiz um rebalanceamento aqui, tá bom? É, é performance da carteira de valor, tá, a carteira de valor subiu 9,87, quase 10%, tá, versus o IFIX de 5,76, a HGRE aqui também foi o maior promotor, e o de menor valorização foi o CPTS da Capitânia com 2,6, tá. Passando, ah, rapidamente aqui, isso que eu acho legal eu colocar, o desempenho acumulado da carteira versus o IFIX, tá, quem está acompanhando a minha carteira desde o começo do ano, a renda está com 7,33% de ganho é, no acumulado, tá? A valor 8,47 versus o IFIX de 6,11, tá? Quem está, desde o começo, quando eu dividi renda e valor, que é começo de 2021, a gente está falando de um ganho de 12,8 na renda, 9% na valor e 3, versus 3,5% do IFIX, tá? Então, vocês veem que tem um bom spread, que é o nosso objetivo da carteira, tá? Abrir um gap bem grande entre a carteira e o IFIX. Falando um pouquinho aqui dos principais pontos a serem observados nos próximos meses. Aumento de juros nos países desenvolvidos, tá? Então, lá nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central já avisou que ele vai perseguir a meta de inflação e vai subir a, a taxa de juros, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente acompanhar, isso pode ter um impacto bem grande na nossa taxa de juros e na nossa economia, tá? Na Europa também a gente tem ali uh, fortes pressões, uh, principalmente ali uh, um possível racionamento de gás e energia elétrica, que está bem complicada a situação ali na Europa, se isso realmente se concretizar, tá? Eles vão ter uma forte pressão inflacionária, que levaria o Banco Central Europeu a aumentar ainda mais os juros, tá bom? Então, isso também é um ponto de atenção. Inflação aqui, uh, a gente está falando de deflação nos últimos meses, tá? A gente já está em dois meses de deflação. Uh, muito por causa da queda nos tributos, tá? E queda no preço da, da gasolina também, tá? Então, com isso, a gente revisou nossa estimativa de inflação de 9,4 para 6,6 esse ano, tá bom? Uh, e um ponto positivo aqui é o final da alta de juros. Então, uh, a gente acabou vendo... Uh, o discurso do presidente do Banco Central, falando que não faz mais sentido subir tantos juros, possivelmente já chegamos aí no final do ciclo de alta. Isso é bem positivo para os fundos imobiliários, porque a gente estava sofrendo muito nesse processo de aumento da taxa de juros. Tá? Uh, crescimento do PIB, esse é um ponto super importante, que uh, a gente está vendo uma queda na taxa de desemprego bem forte. tá A gente está tendo uh, políticas uh, fiscais expansionistas, tá, e aumento da renda disponível para as famílias, isso acaba gerando mais consumo, que como eu comentei ali no, no começo, vai acabar beneficiando segmentos voltados para o consumo, tá, shoppings e, é, e logística, por isso que esses dois ativos estão um pouquinho mais pesados na carteira esse mês, então por isso a gente também revisou uh, o crescimento do PIB de 2.1 para 2.5 no final do ano, tá. Passando rapidamente aqui pelas alterações que eu fiz, então entra o VISC, o VISC ele tem 19 shoppings espalhados por todos, eh, todas as regiões do país, tá, é, o Shop é o ativo mais representativo, ele tem mais ou menos 14% do NOI, então ali é um fundo que ele tá bem diversificado, tá, uh, apesar dele ter um pouquinho de vacância e na não tá nada fora da média histórica, tá, pré-pandemia, Uh, então, a gente tem bastante tranquilidade aqui. Situação de caixa, que eu sei que muita gente vai perguntar. Não tem nenhuma necessidade de caixa a curto prazo, tá bom? E ele ainda tem uh, 43 centavos por cota de resultado acumulado, que ele pode usar para estabilizar os dividendos, tá? Então, ele está entrando ali na nossa carteira de renda para a gente ver que ele pode manter os dividendos ali em torno de 70 centavos por cota, tá bom? É, RBRL, também como eu comentei ali no começo, ele tem cinco imóveis, tá? É, tá quase metade, metade entre São Paulo e Minas Gerais. Uh, muito, muito voltado para o segmento de e-commerce e logística, tá? É, então, esse ativo continua. Um ponto positivo. A Receita, ela é contratada 100% na modalidade típica, tá? Por que que isso é positivo nesse momento? Os galpões, eles estão na região de Cajamar, extrema em Minas Gerais, e próximo a Campinas, tá? Essas regiões têm uma vacância muito baixa em ativos logísticos. Quando eu não tenho contrato atípico, eu tenho a possibilidade de ter um ajuste maior do que o indexador do, do contrato, tá? Então, eu consigo ajustar ali para um preço próximo de mercado, que nesse momento de mercado, para esse fundo específico, dada a localização, é muito positivo, podendo ele reajustar a renda, o aluguel, né? um reajuste real, ou seja, um reajuste acima da inflação, tá? Então o fundo está entrando na nossa carteira de valor, tá? Buscando a valorização das cotas. O MORT também, como eu comentei, é um fundo de fundos, tá? Uh, ele está entrando porque é, ele está buscando ali, ele está se posicionando já para uma estratégia muito mais voltada para ganho de capital nos últimos meses, e ele tem uma boa exposição a lajes corporativas e logísticas que foram segmentos que mais se valorizaram no último mês, tá? Então, possivelmente, ele vai conseguir fazer bastante ganho de capital aí, e uh, distribuir ou fa e fazer novos investimentos muito mais interessantes, tá bom? Então, ele entra, além disso, ele é um dos fundos com maior desconto versus da patrimonial e com um dos melhores yields dentro do segmento de fundos de fundos, tá bom? É isso. Uh... Bom, eu não sei se eu passo aqui para alguma alteração, eu acho que a alteração aqui que eu acho interessante eu comentar, além do GAUG que eu comentei que dividiu a cota por, de 1 para 10, tá? não tem nenhum impacto na qualidade do ativo, eu também vou comentar de uma mudança aqui, é, algumas mudanças que tiveram dentro do HGRE, tá? uma mudança muito marginal na, é, na vacância do fundo, tá? então ele teve é, desocupação de três conjuntos, tá? no Brasília, no Interparts, é, e ao mesmo tempo ele locou no Berrinho ano um conjunto e estendeu mais um pouco o, com, o contrato dele com a Sul, tá? Então o impacto é muito marginal aqui na vacância do fundo, tá bom? Não tem, é, então não, impacta, não tem impacto na renda, e aqui a gente continua esperando é, a alocação e a entrega da torre martilliana, que é a nossa principal aposta para destravar valor dentro desse fundo, tá? Uh, mal, mal 11 também aqui é interessante, apesar de não ter muito impacto na renda, é, ele vai ter a saída do, um, dos lojistas âncoras dentro do Shopping Madureira, tá, que vai ter o um impacto, que é a lojista líder, ela já estava em Adiplente, então não tem tanto impacto, mas vai impactar bastante a vacância do fundo, já entra ali a loja O Amigão, tá. Isso aqui são mais ou menos 1.200 metros quadrados, não é nada muito grande, Uh, e teve a saída também da Polishop, que são de 150, um pouquinho menos, tá? Metros quadrados também impacto muito baixo. Uh, bom, essas são as principais mudanças que eu consegui fazer dentro do tema da tela. De <risos> Maravilha. Gente, seguinte, a gente já colocou aí no chat para vocês o link para a carteira recomendada, para vocês poderem ler com calma e tal. Vou colocar também no comentário fixado dessa live e na descrição. Tá, e queria convidar todo mundo para acompanhar mais de perto o trabalho do, da equipe de research aqui da casa, na plataforma Genial Analisa, tem a carteira recomendada de ações também, tem de renda fixa, além da carteira de fundos de imobiliários. E lembrando que a Isabela Soleima participa todas as quartas-feiras do nosso fechamento de mercado, respondendo as suas perguntas. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e participe todas as quartas-feiras mandando sua pergunta para a Isa. Obrigada, viu Isa? Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Você sabia que só se inscrevendo no canal da Ginal você tem a certeza que vai receber todos os vídeos e lives novas? Fora que também para você interagir nas lives você precisa estar inscrito no canal. E para se inscrever é super fácil, eu quero mostrar para você agora. Clique no botão vermelho e inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Também não se esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção Todas, para receber sempre os nossos novos conteúdos. Caso você clique no botão Inscrever-se e apareça uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta de e-mail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Você viu aí que é super fácil, então não se esqueça, faça agora sua inscrição e não perca os nossos novos conteúdos.